Encarando a notícia de frente. Senhor presidente, demais companheiros da mesa diretora, vereadora Elisa, vereadora Cida, companheiros vereadores que compõem o plenário, funcionários da casa, meu amigo Secretário de Saúde, Marcelo, companheiro Zezão, doutor Isabela, Camila, Dani, Saulo, senhoras e senhores. Senhor presidente, nós não podemos deixar de falar em relação ao que está acontecendo No hospital regional Hoje, lendo no diário Estão fazendo Terrorismo Com os nossos funcionários Com os nossos amigos Do hospital regional Recentemente Nós fizemos aqui de autoria minha, da vereadora Cida, uma moção de aplausos a todos os funcionários do Hospital Regional. Recentemente, senhor presidente, vários vereadores dessa casa fez a indicação da permanência da Lúcia Tiso no cargo. Então eu acho e tenho certeza que é obrigação, dever dessa casa convidar a dona, a senhora Lúcia Tiso aqui, para fazer seu esclarecimento. Nós não podemos aceitar o nosso, os nossos funcionários, os nossos amigos do Regional sendo prejudicados. Sendo prejudicado a nível.. Local, sendo muito prejudicado a nível do Estado de Mato Grosso, que todos nós sabemos disso. Então eu gostaria de contar com Vossa Excelência providência em relação a isso. Para quem leu, está aqui e nós temos que fazer as nossas obrigações.